Um inconformado cristão, revoltado porque estava passando por várias dificuldades e achando que Deus não dava a mínima para os seus problemas, depois de muito murmurar, acabou por adormecer e teve um sonho um tanto bizarro e profundo. Sonhou que ansiosamente buscava encontrar a Deus a fim de o confrontar com a situação pela qual o mesmo estava passando. De repente, ele chegou a um país cuja perseguição à igreja era ferrenha. Viu os cristãos morrerem brutalmente assassinados só porque não negaram a Cristo Jesus. Este sonho, que na verdade era um terrível pesadelo, em que de forma um tanto insólita, ele era trasladado de uma nação para outra. E neste turismo hediondo, Conheceu vários países como a China, Coreia do Norte, países do continente africano, Eritreia, Iraque e tantos outros cuja perseguição era terrível, cruel, indigna. Depois passou a viajar voltando ao tempo, onde foi parar em um vilarejo na Idade Média. E quando estava prestes a falar com um senhor daquele bucólico lugar, vieram inquisitores que, em nome de suas tradições religiosas, acabaram prendendo tanto o simplório cidadão, como também todos os familiares, sob a acusação de que os mesmos eram hereges, já que eles abjuraram a religião católica romana no século XVI, e por causa disso, todos foram queimados vivos. Neste sonho, ao saber que também teria que renunciar à sua fé no Evangelho e aceitar as tradições suprismáticas da igreja vigente, ele saiu correndo. Era como um filme de tão complexo o seu sonho. E à medida que tentava fugir, mas ele voltava no tempo Até que chegou no século II, onde viu-se chafurdado em catacumbas e conviveu com adoradores preferindo a própria morte, cultuando a Deus em um insalubre e lúgubre recinto, até que os mesmos também foram encontrados por soldados, só que então eram soldados romanos. E novamente outra carnificina se fez evidente, pois clamores ecoavam, em carnes dilaceradas pelos dentes cruciais de famintos e ferozes leões, em uma arena mesclada de sangue. Mais indignado ainda ficou com Deus, afinal, eles eram todos cristãos. Cheio de ódio injetado nos olhos e no coração, ele continuou a sua jornada, Agora ninguém mais me impediria de estar frente a frente com Deus. Pensava consigo mesmo cheio de razão. Que Deus é este que permite isto para o seu próprio povo? Finalmente encontrou alguém que pudesse falar mais efetivamente a respeito de tudo que acabara de presenciar. Só que novamente não pôde obter uma explicação óbvia, convincente. Já que um velho e sereno bispo chamado Policarpo também foi sacrificado. Porém, o que mais impactou foi ouvir o velho ancião dizer, com toda convicção, ao ser forçado a negar a Cristo Jesus. E dizia o velho, cheio de fé, há 85 anos tenho servido. Como posso negar aquele que me amou? Depois disso, viu Paulo ser decapitado, Tiago ser morto, a espada, Estevão ser apedrejado. Já chegando em Jerusalém, finalmente encontrou o culpado de tudo. Havia um enorme tumulto. O incomodado crente que se aproximou para ver o que sucedia, quando deparou com um homem que não era assim tão belo. Estava todo desfigurado, carregava uma cruz pesada nas costas. Às vezes, por não suportar as feridas e o peso da cruz, caía ao chão, cabisbaixo, humilhado. Seguia lentamente o seu trajeto em direção ao seu fim. Muitos o execravam, dizendo palavras impróprias, impropérios. Cuspiam-lhe o rosto, escarrando um nojento catarro. Uma horrível coroa de espinho cavava-lhe a cabeça e o sangue mesclado incrustado nos cabelos crespos e ressecados pelo sol escaldante. O açoite viril, e aquele homem calado apenas gemia de tanta dor a cada chibatada que recebia impiedosamente. Depois o despiro completamente perante a todos e com uma brutal mal malignidade pregaram as suas mãos e os seus pés com terríveis, enormes, pontiagudos cravos velhos e enferrujados. Ele morria lentamente e devido à dor dos cravos atravessando tanto seus pulsos como seus pés no patíbulo, onde o um encurso que ficava na base da cruz, Jesus Cristo não conseguia se firmar para que os pulmões pudessem respirar livremente. Era um terrível orgulho. A cena foi tão bárbara, tão bizarra, que aquele que queria fazer questionamentos esqueceu o motivo de sua indignação. E ao ver aquele dejeto humano, humilhado, ferido, gritou com todas as forças, Senhor, deixa-me tomar esta cruz, aliviar a sua dor, mas ouviu uma outra voz vinda do céu lhe respondendo, Esta cruz era sua, meu amado Filho. O Evangelho de Jesus Cristo fluiu, gerando a dor e o sangue empapado, mesclado ao suor que escorria de um rosto todo inchado pelas feridas causadas por uma farpante e dolorosa coroa de espinhos. Nas chagas imprimidas por nossas mazelas, o dejeto dos nossos pecados que cobriam aquele santo corpo, até então amaldiçoado, despreziu e viu, com sede, Solitário, agonizava uma alma latejante Silêncio, Deus está voltando-se para nós Ele nos viu através do, de um corpo moribundo A esperança, curvem-se as religiões Prostrem-se as nações, calem-se os reis Deus está voltando atrás, Ele olhou para baixo ele viu o sacrifício de seu filho e agora só depende de nós. O véu se rasgou. Não precisamos de mais nada. Apenas curvar os nossos joelhos, marejar os nossos olhos de lágrimas e com sinceridade abrir os nossos corações. Deus resolveu nos amar por amor nos perdoar. Ah, Jesus querido, a sua sede saciou a nossa sede. As suas feridas nos cicatrizaram, a sua dor nos deu saúde, a sua morte nos trouxe a vida. Não sabíamos quem éramos, ou o que nós éramos, ou para onde estávamos indo. Agora sabemos de onde viemos, para onde estamos indo. Sabemos que não éramos nada, e agora tudo somos, ainda que aparentemos nada sermos, somos o frasco da essência de Deus e que o nosso louvor, nosso amor, nosso temor seja um perfume suave de aroma agradável sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo como que morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos sim nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alguma nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28. Trinta e nove.